Bom dia. Daremos início à sétima sessão pública ordinária de descrição dos processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Estamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para do sorteio do item 1, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1. O item 1 é o processo 48.500.049.24.2010.51. Pedido de reconsideração interposto pela Associação de Energia Solar Fotovoltaica da Bahia, na Bahia Solar, e pela Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, em fase da resolução normativa 1059-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. O diretor Ricardo laborato Tini não pode para do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 2 é o processo 48.500.0030.92.2014.89, pedido de reconsideração interposto pela NGS Assets do Brasil LTDA em fase da resolução autorizativa 13.483-2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3. O diretor Ricardo Lavorato Tille não participará do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 3 é o processo 48.500.0014.49.2021-13. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em fase da Resolução Autorizativa 13.514-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para do sorteio do item 4 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 4 é o processo 4850005997 pedido de reconsideração é interposto pela Copel Geração e Transmissão SA, em fase da resolução autorizativa 13573/2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Item 5. O diretor Ricardo Lavarato Tille não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel no 1. O item 5 é o processo 48, 500, 00, 5, 5, 20, 2022 18 Pedido de reconsideração interposto pela Mata de Santa Genebra, transmissão S.A. Em face do despacho 164-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio, item 6. O diretor Elvio Neves Guerra não pode participará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 6 é o processo 48.50.000.2023.18. Pedido de reconsideração interposto pela Central Fotovoltaica Tabuleiro do Meio 2 DA e outras, em fase do despacho 293-2023. E o diretor Elvio não pode parar. Diretora Agnes. Item 7. O item 7 será redistribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7 é o processo 48.500.0039.23.2019.27. Pedido de impugnação interposto pela Minas Geração e Engenharia Ltda. em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 8. Processo 48.500.0001.46.2021.83 e outros. Autorização para as empresas complexo fotovoltaico brasileira 1, 2, 3, 4, 5 e 6 SPLTDA implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas brasileira 1 a 6. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9, processo 48.500.016.51.2022.26 e outros. Autorização para Fótons de São Paulino Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fótons de São Paulino 1A8. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. 10, processo 48, 500, 0, 0, 15, 7, 3, 2022, 60 e outros. Autorização para SRE Participações LTDA: implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Verdão 1 a 6. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 11. Processo 48.500.0030.43.2021.75 e outros. Autorização para Camboatã Energia Solar SPLTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Camboatan 1A14. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12, processo 48.500.0008.44.2023.41. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das áreas terras necessárias à implantação da subestação Ibitirama. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13, processo 48.500.0008.70.2023.79. declaração de utilidade pública para fins de instituição de setor administrativa. Em favor da Certel Vale do Leite, Geração de Energia SA. Das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Vale do Leite. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. <fixão> Item 14, processo 48.500.0008.84.2023.92, Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição ou setor administrativa em favor da EDP Renováveis Brasil S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Serra da Borborema, Campina Grande 3. Diretor Fernando. Item 15, processo 48.500.0008.46.2023.30. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Viana-Furnas-Caçaroca. Então, sorteio. Diretor Fernando Item 16, processo 48, 500, 0006, é, 19, 2023, 12, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A., a CETEP. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho de linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Bom Jardim, Água Azul, na subestação Fernão Dias. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 17. Processo 48.500.0002.83.2023.80. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Tito produtora de energia elétrica SPLTDA das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão PCH São Luís, subestação Pato Branco. Diretor Elvio. Item 18, processo 202298 Declaração de utilidade pública para fins de instituição e administrativa em favor da cooperativa de eletricidade Grão-Pará, a Sergapa, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de destruição Braço do Norte, São Basílio, Sergapa. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500.0009-10-2023-82, declaração de utilidade pública para fins de instituição administrativa, em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica SA, das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão Abdom Batista-Videira. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Item 20, processo 48.500.0009.17.2023.02 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica SA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Abidão Batista Barra Grande Vamos ao sorteio Diretor Fernando. Item 21. Processo 48.500.00258.2023.04. Declaração de utilidade pública para fins de instituição civil administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Crato 2, Nova Olinda 02 C2. Vamos ao sorteio? Diretora Agnes. E item 22, processo 48.500.064, perdão, 87.2022.43, alteração a pedido da resolução autorizativa 12.459.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de senhora administrativa em favor da usina de energia fotovoltaica Pre Pedro Leopoldo LTDA, das áreas a necessidade da passagem da linha de transmissão UFV Pedro Leopoldo, subestação Jaboticatubas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sétima sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.